Fala galera, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou o Mico e hoje eu tô aqui no palco de um show muito legal de tipo, comédia. Aê! Ô, Mico! Aí vem aqui, tentando. Que isso? O que, que, que tá acontecendo tá aqui? Eu tô ah. aqui, E é? Ah, é aí, pegou? É o Mico não, da Via Láctea. É Mico das Galáxias. Bom, então eu apresento pra vocês o grupo outro, Comedião. Outro, outro. Aê pessoal do canal se inscreve, dá um like aí, compartilha. É verdade. Eu queria é verdade. que cada um se apresentasse primeiro, falasse seu nome, o que, que faz e tudo mais. Eu, meu nome é Félix eu... e eu. eu? Sou comediante. Ah! Ah! Eu ri, eu ri, eu, não, é, eu ri. E eu trabalho no. Fuma eu maconha. sou da Cida Rosa e eu fumo maconha. Fala Fala, Quando eu tenho tempo? Eu, eu, tenho... eu tenho tempo E vende <risos> Quando eu tenho tempo eu fumo Porque o maior do tempo eu vendo A minha mãe tá aqui <risos> também, cara A minha mãe que é uma pessoa muito calma Sabe quando tu vai revelar o um Amigo Secreto E tu fala tudo ao contrário da pessoa A primeira coisa que a pessoa quando tirou ela fala é Meu Amigo Secreto é muito calmo Eu cheguei para ela hoje e falei Mãe, vai ver a gente lá no Mitzvah hoje Ela respondeu assim Claro, né? Vai todo mundo aqui de casa e eu vou ficar sozinha. Eu falei, calma, moleque. Que legal, cara. Só que você vira o Power Ranger, né? Com isso aqui você vira o Power Ranger. É, é o Caramba, Ranger? Hot Wheels. Ah, mano. eu pensei que era Bom, pessoal, eu sou o Wilson Neto. Sou cantor, ator, compositor, diretor, eu faço malabarismo, eu sou palhaço, eu sou eletricista, eu sou, sou, sou, sou, sou martineiro, e gente, na boa, hoje eu pedi uma mulher em casamento, caralho, a velho, sorte que... foi em casamento. Fui em casamento, <risos> de novo, o Daniel falou a mesma coisa, cara, eu não ó, a sorte que, que ele casar. pediu, porque ele ia ter camiseta, pra de, ó, depois, depois dos cabelos brancos eu vou casar, é isso aí. Normal. Né? É igual a Mariva. É. Você sabe mais ou menos o que é foco na vida de um ser humano? Foco. Sabe quando você tá conversando com aquela pessoa que ela tem uma babinha no canto da boca? Você quer disfarçar que você não tá olhando para a babinha. E você tenta desviar o olho da babinha. pouco! Que legal, Eu sou teu parente! Sabia disso? Eu sou teu parente! Eu sou meu parente! Sou Rodrigues, Rodrigues também! Tu é Rodrigues? Rodrigues que, dó, que dó, cara! Que dó, isso não vale aqui! que ah, você não tem é uma merda, tu um Tu acha um Rodrigues, né? Eu sou o Leandro Rodrigues e eu trabalho de dia como radialista e de noite eu sou a Rafael! Puta! Eu sou aqui. aqui! Sou comediante radialista e tô faceiro porque tô do lado do Daniel Santos, o rapaz Sim, mais bonito do Brasil! Vou dar aqui! Proprietário do Fiat Maréia. Fiat Maréia. tá na hora de trocar, que bela porcaria que é o Fiat Marea, meu Deus cara, Fiat Maréia, alguém tem ainda, tá louco? Cadê os meus amigos, cadê a galera? Faz barulho aí, nossa que barulhão, é isso aí, <risos> show de bola, levanta a mão então, se vocês não sabem falar, levanta a mão pessoal, Ah, o Douglas tá ali, um abração, muito bom, muito bom. Ai, tô muito feliz. Tem alguém casado aqui? Só levanta a mão. Quem é casado? Casado. Quem é gremista? Levanta a mão aqui. Gremista. Uh! Colorado. Tem Colorado aqui? Uh! <risos> Daqui é muito massa ver. Gremista. Uh! Colorado. Uh! Casado. Eu sou o Daniel Santos e, e não sou famoso, mas parece que é esse depoimento de, de, de é, a pessoa que tá tentando parar de fumar parar é de beber. <risos> é, faz três dias que eu não faço uma piada. <risos> Eu sou... Do... <risos> eu sou do canal mais famoso da rua da minha casa É E hoje Nossa. ele é o canal mais famoso do Facebook do Roberto Black é. Nossa! Ah, porque... <risos> é, possivelmente, <risos> só, só Esse é o meu portfólio eu Comecei a dar pasada no fogo como se não houvesse amanhã Só que assim, não foi uma ideia tão burra Não foi Porque eu evitava que o fogo se alastrasse pra cá Pra cá, porque pra lá Fudeu, tipo pra lá Eu não sabia nem a dimensão do meu incêndio, Eu perdi completamente Aí eu, eu, quando eu vi que não tinha mais jeito Não tinha mais solução Eu pensei, seriamente E aí que nascem as minhas paródias Porque aí eu pensei Eu oh, vou ter que ligar pro bombeiro Tem que ligar pro bombeiro, não vou conseguir dar conta E aí eu pensei Nossa, eu poderia cantar uma música pro bombeiro Quando ele chegar Eu taquei fogo no mar Vamos começar com o Radialista aqui, é, tu que faz aquele programa Love songs are Não, não, não, não, cara, não. Cara. mas tu consegue fazer a voz daquele mas cara, né? Não é. para fazer, pensa a sua música com a gente Ah, oh, meu Deus <risos> É uma mistura daquele coisa com xvideos X... É uma mistura ah, não Conhece, conhece? xvideos, não, não, não vai. conhece, ah não, o Mico não conhece xvideos, cancela o vídeo não não conheces conhece não, não, não É porque Eduardo dali né? É, <risos> Se não fosse a operadora... Em... Ô, Félix, como é que tu entrou nesse meio aí dessa gurizada? Olha, eu já venho entrando no meio deles Ai, há muito gente, tempo. Olha, ele, é ele é largo, ele é curto <risos> mas é largo. Assim, no Leandro foi mais fácil. Mas por quê? Ele, ele quase é. engoliu um sofá, você não viu? <risos> Dele, quase engoliu o sofá. É, o é verdade. Roy, tem... Mas <risos> a gente se encontrou tudo bêbado um dia no na Esqueci. No grupo da não, não Foi no show que ficou bravo comigo. É verdade. A gente se encontrou tudo no bloco do Rosinha das Galáxias. Ah, claro. Tava é. tudo bêbado, o Daniel e o Leandro ah. tava ficando. <risos> tava muito bêbados <risos> e a gente acabou se conhecendo ali Pessoal, vamos fazer piada, vamos vamos rir. O que aconteceu? Aconteceu. Hoje, por isso que a gente tá assim, o Leandro lá e o net aqui. É. É, entendeu? Ah, tá, olha, aqui, olha só, presta atenção. Primeiro, Não, ele realmente é tem uma teta. Se tivesse é só uma... Tu tem três? tá? É, eu tenho eu três, assim, três. Só consegui. o seguinte, eu também... É? É? É? é, é. Só o Você seguinte, sabe que o Neto tem três tetras, tá falando da minha ainda. É, mas a, a minha é discreta. E eu nasci com três ovinhos também. Só que um chocou e virou pintinho. Bom aplaudimento. Bom aplaudimento. Desculpa, pessoal. Eu quero que tu me diga toda a sensação de hoje, ter pedido... Foi casamento? Foi não casamento, cara. <risos> ter pedido a, a tua excelentíssima, agora esposa. A, a, a noiva, noiva. Noiva, noiva, é. é. é. é. é. é. é a a Eduarda é brava, né? Corrigindo, é. noiva. Entendeu? Ô, não, não Mico, você entendeu, pediu. Mico? É noiva. Tu não ah, viu na hora que tu pediu, ela olhou pra mim assim. É, ela pediu. É. É. É. Ele Eu pediu, viu, Mico? <risos> Ela... Tu, Conver... tu não vale, tu subiu o patamar da coisa agora. Ah, agora. Encerrou, não, no, é, um pois filho. é, né? Não, agora, depois de mim, aí, eu, os que forem pedir em casamento, nossa, vão ter que fazer um negócio, né? Como vai... humorista agora, vai ter que pedir. Vai, né? no, no, é, palco. no palco. Putz, eu acho, ó, se você não é humorista, eu digo pra. Lá, não sei o que você te Seja, Não sei. Como humorista no Como é que é? Começa já a treinar, entendeu, pra quem sabe um dia, putz, a sensação amigo. Oh, eu ah. lembrei de uma coisa, deixa eu falar. Vocês ah. lembram quando a gente foi na, na TV, que eu mandei um beijo pra namorada, ele mandou um beijo pra namorada e tu falou, quero mandar um beijo pra minha futura namorada. Muito uh -huh. oh! <risos> muito bom. Muito bom. Muito boa! <risos> gratidão por lembrar foi disso. Top, Verdade, foi top, foi top. Hashtag gratidão. Agora vai mudar o sobrenome do Neto, né? É O meu? É. Vai ser porque... o que, o Wilson? Antes era o Wilson Neto, agora é o Wilson Feijão, Wilson Arroz. <risos> <risos> A sorte que as boas <risos> ficaram com o <pro> show, porque <risos> Entendi, beleza. É o pô, rancho, é, cara. Ela vai Wilson, é, faltou arroz. Wilson faltou feijão. Ah, feijão, ah, arroz. Ah, ah, ah, ah, não, porque assim, ó. Ah, no no, no começo mesmo. do relacionamento, no começo do relacionamento é assim, ó. Oi, amorzinho, que saudade seu meu cheiro, meu amor. Aí ele passa assim, ó. Um ano depois no WhatsApp, na conversa do WhatsApp que era só coisa romântica, começa assim, traz feijão. Oi? Tá faltando? Tá faltando? Tá faltando papel higiênico, viu? É, é. Ô, Mas oi. essa é a piada. Ele tá se sentindo traído. Não, não faça isso. Se estragar. É. Bom, então vai. Agora Tá, tudo agora, tudo. agora é uma pergunta séria. Eu, eu, tô, eu não te perguntei nada, né? Eu, aqui. Eu, que o eu, eu não, não Precisa <risos> Tu quer mandar Deixa beijo para o Um beijo, <risos> um beijo para minha mãe, que não oh. tá assistindo. Oh, xuxa! Não, um beijo para minha namorada, velho, né, que ela tá assistindo. Tchau, tia, Tem que fazer uma caída. Ah, ah, lá. Acho bom mandar um beijo ah, para tá todo, todo tua família. Um beijo para minha filha, que tá lá me esperando. Nós estamos segurando ele aqui. Que coisa. Qual é o próximo show de vocês que tem marcado? Assim, o próximo show a gente ah, tá pensando em marcar ainda, não É, não, quem sabe, o nosso próximo vai ser no Comedians, depois vai ter um. um no Comedians? É, no, no Comedy é, é. Aí o outro vai ser no. Enfim, não sei que na outro, Netflix vai ser. Na Netflix. Netflix. Netflix. Netflix. E a gente vai abrir o show do. Esse, esse, esse no Rio, do, do, é, no. <risos> no, no Rock Rio, exatamente. Nós vamos abrir. <risos> vamos sair isso. Pro é, Lula pra daqui ficar transado pro lá pra luz. É, exatamente. Pra finalizar, vamos abrir o vídeo. Não, um na verdade é o seguinte, você <risos> que tá, tá, tá voltando aí, Na verdade, é você que tá vendo aí? Contrata a gente pro próximo show, você não vai ser festa de aniversário. Festa de aniversário. A gente anima velório. Velório? É só, é nóis, é nóis. Imagina, é. Né? É, eu tô, tá eu tô aqui é isso, no meio, eu tô me sentindo tipo. Uh, uh, uh, uh, outra uh, baleia. Tudo uh, a a fusão. <risos> eu tô me sentindo a fusão de vocês, cara. <risos> <risos> eu, eu tenho teta, sou gordo, tenho fimose também. Hemorróida. <risos> Caramba, cara. sou concessionário agora? Ela falou, ela falou. Ela falou, ela falou. É bom que na casa, ela disse assim, é difícil ficar firme. Ah! Firme! Ó, oh, a primeira piada boa que fizeram com o teu nome. Primeira piada boa que fizeram com o teu nome. <risos> tá, eu vou estar, eu vou estar deixando então todo na descrição aqui o contato pro grupo comediô e também o próximo show, que esse vídeo vai demorar pra sair, então provavelmente já vai ter, já vai ter show já marcado. E deixa o nosso canal também no youtube.com.br. Por que isso? Porque eu quero dizer o Leandro bem, Rodrigues. Não? O Leandro Rodrigues. Lá no, no YouTube YouTube é. YouTube. E do ponto com o não famoso. O não famoso. YouTube com não existe. É, eu <risos> eu vou botar barros gargalha, mas mano não tem nada de, de muito inter... É, Não vale muito a pena. <risos> o Instagram. Instagram. Wilson Neto. Só que tem, tipo, um 3, um N é, Escreve o Wilson Neto, você vai me achar lá. Um é, cara, cara bem bonito. Assim. Ou ele troca de user de uma vez, que tá... Ah, é, já é. aprendi. Vamos criar um agora. Vamos, vamos. Wilson Neto, inventei agora. Wilson Neto Feijão. Boa. Neto. Feijão? Só o Neto, cara. Não sei, era ah. na história do Feijão. Ah. Mas é isso aí, pessoal. A piada tá muito ruim. As piadas. As piadas. As piadas. Tá, a gente tá treinando. A, a, gente, é tá treinando. a gente tá treinando. Tá tentando incentivar vocês a dar um, um like aí, um compartilhar esse bagulho. E que dica vocês dão pra quem quer começar no stand-up, tipo eu? Assim. Desista! É muito ah, ruim, ah, vocês dão, se não, não sei, se vocês se, se <risos> tiverem uma dica pra nós, a gente acerta. Ah, que dica? o Indignaldo é é. aqui, agora ele vai me corrigir, vai lá. Não, eu entendi mal a tua pergunta. Eu, tô... de... eu entendi um lado bem, bem errado. <risos> hum... A dica que a gente dá é assim ó... Um... Para, desiste. É, não não segue o nosso caminho. Não dá, não, não, não rende. Vai trabalhar de pedreiro, vale mais a pena. Não. Ganha ah, a tem peso. pedreiro ganha mais que professor, Exatamente, oficial, Exatamente, com certeza. Ter... Comediante é pra vadio. Fica a dica. louco? <risos> você que não faz nada da vida, que consegue fazer as pessoas sorrirem. É, começa com o com casamento, né? Depois fecha é de aniversário. Aí você tenta nas reuniões de amigos. E se ainda assim você não conseguir fazer ninguém rir, aí. aí é um sinal aí de Deus, é um Deus não de de <risos> de <Deus risos> de se abandonar. Para, né? E é isso. Isso aí. Então é isso. Vamos encerrando por aqui, gurizada. Valeu e curtam, comediou. Melhor gol! E foi! E A gente tá aqui sombrio, parece que não vem ninguém. O silêncio não é né É, tá, tá. E aí, Leandro? É. Não, vem ninguém. Tá, tá fraco, pessoal, tá fraco aqui, caramba!